Boa noite, gente Essa é a riqueza Hoje tá de noite O que eu fiz? Eu coloquei uma lâmpada Para eles Porque hoje está muito frio E aqui venta muito E os cachorros estão dormindo tranquilinho Debaixo da lâmpada Está esquentando eles E a riqueza, os pinches É muito frio, então, olha Está tremendo de frio Aí eu cobri aqui eu cobri, forrei com paninho, um tapetinho quentinho. E é isso aí, Wilson. os cachorrinhos estão tá dormindo, tranquilinhos, já mamaram. Gente, eu fiz um bolinho de carne moída. Que nós fizemos um molhinho de carne moída e coloquei com um de batata que tinha sobrado. Eu tinha guardado na geladeira. Fui esquentei, dei ela, toda nela. Tô dando a raçãozinha melhor pra ela a Ração pra filhote Uma raçãozinha bem melhor Pra ela dar leite E os peitinhos dela tá cheio de leite Eles mamaram bastante E eles estavam chorando muito tava chorando muito Aí eu percebi que eles estão com muito frio Só o calor da riqueza Não tava dando conta Que hoje tá um dia frio Aí eu coloquei pra eles Olha que legal Agora eles estão quentinhos, não estão chorando. Legal, gente, tá vendo? Como é que tá tudo limpinho aqui? A riqueza que cuida. A, a riqueza, quando os cachorrinhos cagam ou eles mijam, ela, ela limpa tudo. Por causa de que? Isso, por causa de inseto, pra não vir inseto, não vem é. Pra não ver mosquito, mosca. Entendeu? Ela é uma mãezona. Ela dá banho nos filhotinhos Olha, mas eles estão limpinhos Então, gente, eu acho muito legal O instinto materno da cachorrinha É muito legal O Todd está aqui tá escuro, né, Todd? É, tá uma luzinha quentinha aqui, gente A riqueza os filhotinhos Tá? Então, eu acho muito legal isso o jeito que a riqueza cuida dos filhotinhos. E eu tô dando uma força pra ela também. Tô cuidando dela. Porque ela precisa dar muito leite, né? Então, gente, eu acho assim muito legal. Porque eu consegui ajudar a riqueza colocando uma lâmpada aqui. Aquelas lâmpadas antigas que esquenta. Então, achei muito legal. Os cachorrinhos ficou bastante à vontade. Olha, que gracinha. Estão todos dormindo. E é isso aí, gente. Né? Eu acabei de lavar a vasilha. Lavei as vasilhas e subi aqui pra me ver como que elas estavam. Né? A riqueza tá bem mais tranquila também. Eu tava sentindo muito frio. Né? Então, é isso aí, gente. Tem que cuidar dos filhotinhos, tá? E eu dou uma dica também pra vocês, pros maridos aí. Ajudar a esposa, né? Ajuda. Lavar as vasilhas. Ou lavar um banheiro, né? Isso é coisa só de mulher, não. Homem também tem que fazer, tem que ajudar. Legal que eu achei na né, riqueza aqui, que um, um ajuda o outro aqui. Os, os cachorrinhos, né? Ficou preocupado. O Todd ficou preocupado, ficou latindo, preocupado com a riqueza. Aí eu fui tirei ele daqui, porque ele tava latindo muito. Coloquei ele lá embaixo. Agora eu coloquei isso aqui pra cima. Porque aqui. É aberto e tem mato Não dá nem pra vocês ver. E aqui tem gambá e eu fico com medo dos gambá pegar os cachorrinhos Né Então eu coloquei os, os pinches aqui em cima Que eles ajudam a riqueza a proteger os filhotinhos Que a riqueza não deixa ninguém chegar perto Nem os cachorros Mas eu, ela sozinha aqui eu fico com medo Tem gato aqui também né? Mas Eu creio que não vai pegar eles não mexer com eles não a riqueza é que tá olhando pro Todd Você não chega aqui perto do meu filhote não Você não chega perto do meu filhote não <risos> Olha, é super, super protetora Mamãe super protetora Né, meu filho? Ó. Gente, pra vocês terem ideia A riqueza não gosta nem que eu pegue os filhotinhos Então é isso aí, gente. Todd tá fazendo uma bagunça aqui, né, Todd? O <risos> que você isso que tá fazendo, Todd? Todd, o que é isso que tá fazendo, meu filho? <risos> Esse é seus filhos, né, Todd? A Lara aqui, corujando os irmãos, né, Lara? Ih, Lara, sai daqui. Mamãe tá rosa lá, ó. Então é isso, gente, esse é o vídeo, eu quis compartilhar com vocês o momento Feliz dos filhotinhos, estão com a barriguinha cheia e estão quentinhos Estão sendo bem cuidados, olha lá a riqueza cuidando, olha Olha limpando, gente, que legal Olha o que eu falei com vocês Então é isso aí, gente se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E dá joinha nos vídeos para ajudar a gente aí também, tá bom? Compartilha aí nas suas redes sociais pra gente Nós estamos quase chegando a mil inscritos no canal E eu tô muito feliz que eu vou poder, né? Ter uma, uma rendinha, uma graninha para cuidar melhor dos filhotinhos aqui ah, Então tá isso aí, gente Fica com Deus, um abração E eu vou fazer muitos vídeos aí dos filhotinhos e da riqueza para postar aqui para vocês Um abração E até o próximo vídeo A riqueza agora vai descansar Vai dormir, né meu filho Olha esse bebezinho Que lindo, gente Lindo demais Lindo, olha Lindo Então é isso aí, família, com Deus então, a gente Tá com menos fio aqui É Tem ação para ser sacada não?